Vamos lá, eu vou começar a fazer a instalação aqui, tá? Dos aplicativos necessários para poder fazer funcionar o. Um tecnologia da net. Tá. primeira coisa vou entrar aqui no site do Windows tá? fazer o download dele, aqui, tá? vou executar ele como administrador. resultado embaixo. Vou Oh, no Visual Studio, a primeira coisa que eu tenho que fazer tá? é marcar essas ferramentas em Desenvolvimento para Desktop-C Quando você inicia esse processo de instalação é comum ele levar um tempo tá? é, Fique tranquilo, isso não é uma coisa normal Tem computador que é mais rápido, tem então computador é mais lento Também depende um pouco da internet por conta da, da parte de download tá? Na verdade, tem vários processos no meio desse vídeo que são um pouco complexos e são um pouco demorados, tá? Então, é comum, às vezes, ele ficar parado numa determinada etapa, você achar que ele está travado e ele continuar. Então, não acha que você está fazendo alguma coisa errada porque está seguindo o vídeo e tem algo fora do, do que é o esperado, tá bom? Enquanto que eu estou aguardando aqui, eu vou fazer o um download do próximo programa que vai ser necessário, tá? que é o CUDA Toolkit. Para fazer o download desse programa, você vai precisar ter um login no site da Nvidia. Não é nada complexo. Tá? Então, eu deixei o Visual Studio instalando lá, tudo no CUDA Toolkit. Escolhi o Windows com é janelas. Escolhi a minha versão, que no caso aqui é 10, executado no local. tá? E vou baixar o programa aqui. Ó, tá bom? Quando você for fazer o download dele, ele provavelmente vai pedir para você um login. Você faz o login e baixa o aplicativo, tá aí. Aí, né? no caso, eu já baixei, tá? É esse aplicativo exatamente. Beleza? É Esse é o próximo que a gente vai utilizar. Então, eu tô esperando o Visual Studio acabar a instalação, tá? Enquanto que ele não concluiu a instalação, eu já baixei o CUDA Kit. Ele é um pouquinho grande também. Tem 1.2 GB, se eu dizer. pessoal, a instalação aqui foi concluída, tá? É só fechar aqui o seu estudo e agora a gente vai executar o CUDA, tá bom? E fazer a instalação dele padrão, tá? A instalação dele demora um pouco quando você clica, porque ele vai ler esse, esse arquivo. Eu tinha falado 1GB, um, um depois eu percebi que ele é 3GB, desculpa. Tá? Espera só um pouquinho. Ó, abriu. Eu dei sim para executar como administrador e estou avançando com a instalação dele. Na instalação dele só tem alguns pequenos detalhes que você tem que tomar cuidado, tá? Porque embora eu baixei a última versão do toolkit, nem sempre quer dizer que o driver que está contido nele com a placa de vídeo, com a placa de som, que é o HDMI da, da placa de vídeo, Esteja na última revisão, então você tem que tomar cuidado para não substituir a última revisão por uma mais antiga, se for substituir por uma versão mais nova, só ter certeza que isso está acontecendo da forma correta. Tá? Agora em abertura, está verificando a compatibilidade. você vai na personalizada, não faz a expressa tá? quando avançar, é aqui o que eu falei pra vocês, tá vendo? HD Audio Display Driver, você tem que verificar se a versão do CUDA é mais nova ou mais velha no caso aqui era mais velha do que a versão atual que eu estou instalado e a de driver também, então o que acontece né? tanto o áudio quanto o vídeo né? então eu mantenho a mais nova e o resto posso fazer a instalação não é obrigatório instalar o, aquele aplicativo, é, o GeForce Experience, tá? eu instalei ele, mas não, não ajuda em nada, na verdade não faz diferença nenhuma, tá bom? É, agora aqui ele vai fazer a instalação em si, tá? também por sua vez demora um pouquinho, que é um aplicativo um pouco grande, então eu já retorno aqui com vocês, tá bom? concluímos aqui a instalação tá agora que nós concluímos a instalação estou confirmando se está tudo instalado tá beleza está tudo certinho e vamos para o próximo passo agora tá o próximo passo é verificar se o aplicativo do cu está funcionando tá então eu vou abrir aqui o powershell tá e vou digitar aqui a nvcc tá é, aí agora eu vou dar um menos version só para ver a versão, beleza? executou, está tá funcionando, tá bom? Legal, tá, tá certinho, é, esse é o objetivo mesmo, tá bom? Então vamos abrir agora uma próxima guia e vamos baixar o PowerShell, a versão 7, que é a última revisão. Tá? O pacote MSI, Windows 64 Que eu estou mostrando o Windows 10 na tá, compilação 64 por isso que eu baixei o pacote 64 bits tá se for 32 você baixa a versão 32 abaixei o 64 vou executar ele agora fazer a instalação dele e substituir o powershell antigo que é esse aqui pelo powershell novo Essa etapa gente não é uma etapa obrigatória, mas eu considero ela como crucial. Tá? Então dá sim para poder fazer a instalação. É, Por quê? O PowerShell, dependendo do que você for fazer ou do que você for executar em outros recursos da placa de vídeo, você vai precisar da versão dele mais atualizada. Então eu já fiz isso para evitar dor de cabeça num futuro próximo. Tá? Finalizei. Pronto, PowerShell instalado. Então. Agora eu vou para a próxima ferramenta, a próxima ferramenta é o Anaconda, é baixar o Anaconda, então, vamos lá, todos os links aí você acha lá é só clicar aqui em download, tá? na descrição do vídeo vocês vão achar todo esse TXT aqui que eu estou usando de base para poder ter os links de referência e tudo mais, tá? baixou o Anaconda, aqui ó é só fazer a instalação eu vou pôr para todos os usuários tá? aí ele vai pedir o sim e aí, administrador vou dar sim aqui pronto continue abrir essa telinha só só avançar Já não tem, tem dificuldade nenhuma na Anaconda é só instalando ele vai instalar um prompt para você tá e esse prompt é o que nós vamos utilizar para fazer o restante da instalação pessoal esse é um programa meio demoradinho para instalar tá opa concluiu agora deixa eu avançar aqui avançar de novo finalizar aí é eu já estou desmarcando que eu não quero que ele fique abrindo programa, tá eu fechei já as guias do navegador para facilitar tá bom agora vamos para a próxima parte que é baixar o Rail tracing tá? Vamos clicar aqui em iniciar, é, aqui está falando a versão que então, eu vou baixar para o Windows 10 64 bits, tá? ele vai pedir o login da, do site da NVIDIA, só você fazer o login, tá? fez o login você aceita, que então, é o login que você deve ter criado anteriormente. Tá? Abriu o download e eu vou clicar de novo aqui no Windows 1064 porque ele vai baixar o programa, beleza? Ó, baixou é, Vou pegar agora ele ali na pasta, só um minutinho aqui, Executar ele, executar como administrador, sim Esse programinha aqui, avançar a instalação normal, ele é a instalação padrão, não tem segredo nenhum, tá? Já, pronto, beleza, instalado Metade, tá? ó, propriedades aqui no meu computador, configurações avançadas do sistema, e nós vamos nessa guia aqui, ó, variáveis de ambiente. Tá? Nessas variáveis de ambiente, nós vamos criar uma variável nova. Tá? Na verdade, editar ó, essa optx install.de e agora deixa eu pegar a pasta onde está instalado esse componente somente um tá aqui. Ó. Se você fez instalação padrão, você vai pegar essa pasta programada NVIDIA, vídeo PTX e colocá-la aqui, tá bom? A raiz dela, beleza? O é a pastinha programada NVIDIA, tá bom? Lembrando que é program data, não program files, tá? Nem arquivos de programas. Tá? A program data ela fica oculta. Tá? Agora eu vou lá para a pasta program files porque eu preciso copiar um, um recurso do CUDA toolkit para dentro do Visual Studio. esse daqui, tá vendo? NVIDIA GPU, CUDA. Ela vai pegar a, Tursa, né? a Essa aqui a Visual Studio integration Deixa eu ver eu Ó, Esses caras aqui eu tenho que copiar lá para dentro do Visual Studio tá? Vou deixar essa pastinha aqui E agora nós vamos lá para a pasta do Visual Studio tá? Agora o local que nós vamos copiar, né? Então isso é que para facilitar para você, né? Programa. Desculpa, Visual Studio 2022, como a gente achei. MS Build, aí eu vou para a pasta Microsoft, Visual C 170 e Build Customizations, tá? que é as compilações customizadas. Vou pegar esse MS Build Extensions e vou copiar para lá. Tá? Sim, copiou, é uma cópia curtinha mas é muito importante tá bom copiou pode fechar Tá resolvido agora vamos para a próxima parte tá? abrir o PowerShell eu vou lá na raiz e vou criar uma pastinha chamada ngp vou criar a pastinha chamada ngp vou entrar nela vira está prazer que acabou de criar tá? Dezinha. Agora eu vou instalar o github Que é o próximo programa que eu preciso né, para poder usar tá? Mas Se eu colocar ele aqui dentro Provavelmente ele não vai funcionar Porque eu não tenho o github instalado Tá, tudo bem Vamos pra ele né? Clica aqui, ó, baixar para o Windows Github A instalação do GitHub ele pede um monte de coisa Basicamente só da anexo até o final e tá tudo resolvido Pode ver que eu nem tô lendo o que tá escrito aqui Só vou avançar até o final e tá tudo certo Ele é um programa lá rapidinho de ser instalado Tá e pronto, conclui. Beleza. Agora vou executar a linha de comando aqui. Opa, não funcionou. Porque que não funcionou? Porque não é no PowerShell, tem é o git -CMD, tá? Eu Vou abrir ele aqui, ó. administrador git aí Aí vou na pasta lgp e vou executar o git clone Aqui. Então presta atenção porque parece mesmo o prompt de administração do, do PowerShell, mas não é. Oh, eu estou com o PowerShell aberto lá embaixo, estou com o Git CMD aberto ó, na lateral dele, ao lado dele, e estou instalando aqui o, a biblioteca NPM. Na verdade espelhando a biblioteca do GitHub para o computador. Tá? O processo depende muito da sua internet tá? Não depende muito da máquina Basicamente quase nada da máquina É obrigatório, mas eu preferi, tá? Vou entrar na pastinha ngp, e agora instante ngp que eu acabei de criar aí, tá? Vou dar esse ponto, vou instalar o python, tá? Ele vai instalar o python versão 3.9, beleza? Ó, não é na conda prompt, não é no terminal PowerShell e não é no GitHub, tá? Assim, né? Vou um aqui. Pronto, instalei o Python. Beleza? Agora eu vou dar um Python menos menos só para verificar se ele está funcionando. Está funcionando, beleza? Agora pessoal, com Python instalado, tá? eu vou abrir o prompt de comando do desenvolvedor do Visual Studio, tá? então eu vou lá no iniciar, digito visual, aí ele, você vai ter o prompt de comando do Visual Studio de desenvolvedor, vou clicar nele, aqui não dá pra ver que ele tá na segunda tela, abri o prompt agora, até aqui ó, developer command prompt, certo? É esse prompt que você tem que utilizar agora para seguir os passos para fazer a parte da compilação, tá? Então você deu a inversa, ngp, que é o diretório, instant ngp, pronto, estou na pastinha, certo? Agora aqui, para baixo um pouquinho, vocês vão achar as linhas de comando, ó de comando do de desenvolvedor, cmake-b, ponto-b-build, é para ele preparar para compilação. Vou dar enter aqui. Espera um pouquinho, tá na versão. ele vai verificar os pré-requisitos para ver se todos estão em ordem. Tá? a próxima etapa, tá? Aqui é a compilação em si, nessa compilação é onde demora. Tá? Você vai executar ela. Tem máquinas que fazem isso em 15 minutos, tem máquinas que vai levar meia hora. Então esse processo de compilação é o mais, vamos dizer assim, mais complexo do, do trabalho aqui. É a versão que mais demora e é o que a gente espera que não apresente nenhum tipo de falha, tá? À medida que ele vai compilando, aí, ele vai verificar se a sua placa de vídeo está dentro, se está tudo certo, se a, a parte dos requisitos, se as variáveis de ambiente estão em ordem e vai começar a compilar isso. tá? Então, esse é um processo bem chatinho e é bem demorado. Tá? É comum, às vezes, dar falha. Então, verifica se todos os processos para trás foram feitos da forma correta para você não ter nenhum, nenhum tipo de falha nessa, nessa etapa. Pessoal, enquanto eu espero ele compilar, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar os programas que estão abertos aqui só para não consumir memória e dessa forma auxiliar o computador a compilar mais rápido. Tá? Então, estou fechando as guias que estão aqui. Não vou fechar todas porque ainda vou precisar do navegador, tá? Ó, vou deixar rodando aqui. Tá tudo certinho. E é, deixa eu ver se eu abro aqui um gerenciador de tarefas. Só um minutinho. Ó, pessoal, agora eu vou abrir o gerenciador de tarefas aqui, ó, Ctrl Shift Esc, ele abre o gerenciador de tarefas, ó, você vai na guia de desempenho E aqui, ó, CPU, você vai ver qual o uso de CPU, memória, quanto que ele está consumindo de memória e quanto que ele está consumindo de placa gráfica tá? é, Esse recurso como é compilação, ele usa tanto GPU, quanto CPU, quanto memória RAM, quanto placa gráfica, tá? que é a GPU em si tá? então, você pode ver nos gráficos aí, eu tenho um uso de GPU, tem uso de processador lá em cima, que é a minha CPU, e tem uso de memória RAM, tá? É, isso vai ser um pouco variável de acordo com a sua máquina, de acordo com o modelo da placa de vídeo, de acordo com a versão do hardware, então vai variar um pouco, vai diferenciar um pouco aí de acordo com o que você tem ou com o que você está rodando, tá bom? É, vou deixar o gerenciador de tarefas aberto aqui para vocês verem aí rodando, tá? enquanto que eu aguardo a compilação. E é isso, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode postar aí, pode escrever aí embaixo, não tem problema nenhum, pode deixar o comentário. Bom pessoal, eu estou aguardando ainda a compilação terminar tá Infelizmente é um processo que demora um pouquinho tá? é... Eu não evitei cortar o vídeo Para vocês poderem seguir o passo a passo tá Opa Aí, ó, acabou Beleza Agora vamos seguir nosso tutorial Aqui, tá Nosso tutorial A gente vai para o CoolMap Só um minutinho Vamos abrir o CoolMap eu peguei o link aqui ó, Do Cumap, Fui lá no site e vou baixar o Cumap Para o Windows 64 Para o Windows Cuda, tá 3.7 Ele vem um arquivinho zipado tá? O que você tem que fazer é basicamente Descomprimir ele na pasta do é... Na pasta do programa Cumap, estreia e para aqui, ó. Na pasta do NGP, desculpa NGP, Instante NGP e aqui dentro eu vou extrair o com map, pronto. Feito isso, vou abrir o prompt lá só pra ver se tá tudo certinho. Tá? Cadê? Ó, deixa eu dar um dir aqui barra /d para ver os diretórios. Com map, tá aqui, ó, tá vendo? Beleza, essa etapa tá feita, tá bonitinho, tá bom? agora vamos lá no, no shell do anaconda aqui ó para poder fazer o restante do processo para seguir com o resto dos passos tá ó, vou pegar a próxima linha ó, o build já foi certo e agora eu vou dar um conda create prosseguir sim Agora vamos lá, Conda Activate NGP, toda vez que você for utilizar esse recurso você tem que dar esse Conda Activate NGP tá, e eu vou instalar agora os requisitos, tá baixando, que ele tá baixando, gente, também então, no último recurso do OpenXR tem que ser esse OpenXR que tá aí, tá, porque eu fiz vários testes com várias outras versões e não, não funcionou não tá? fiz vários testes mesmo, então esse OpenXR aqui, você baixa aqui ó. eu deixei o site aqui cadê aqui, ó aí você entrando acessando o é um site aqui, ó tem que procurar exatamente esse carinha que eu estou colocando ali no link, tá? Ó. Deixa eu vir pra baixo aqui. Aqui, ó. Dá então, um CTRL F. Procura ele apagou. Finalzinho ali. Pera aí. É. pesquisa não funcionou por algum motivo, mas é esse daqui, ó, tá vendo? CP39, ó. Aqui, CP39, CP39, é esse carinho. Aí, por algum motivo, minha pesquisa aqui não, não achou, mas tudo bem, é, é esse programa que você tem que baixar, tá? AMD64, ó. Aí copia esse arquivo para pasta NGP lá, tá? Ó, NGP, Instante NGP, vou copiar aqui para dentro. Beleza. Mais uma coisa, propriedades, nós vamos lá nas configurações avançadas do sistema e vamos definir mais uma variável de ambiente, tá? que é o patch. Vamos editar ela e vamos adicionar ao patch o caminho para o comap Porque ele vai precisar do comap, senão ele não vai funcionar, tá? Vou deixar ele salvo aqui. Ó, tá salvo aí bonitinho, tá vendo? Junto com o patch. Agora vamos lá. O prompt do Anaconda. Pipe install. Ó, deu tudo certo? Beleza. Se você baixar a versão errada, ele vai dar um erro ali, tá? Agora eu vou fechar um pouco as janelas aqui, só para ficar mais livre, tá? Fechar um pouco aqui, fechar GitHub, fechar PowerShell. Vou fechar um pouco de, de janela que tem muita coisa aberta. Pronto, beleza. Agora vamos pro próximo passo. Agora eu vou abrir o prompt de comando da anaconda, tá, novamente, eu vou lá iniciar a anaconda, que não dá pra ver que tá na outra tela, eu arrastei ele pra cá, pronto, e vamos continuar o processo aqui, tá, já estamos chegando nas etapas finais pra montar o cenário 3D, eu vou lá na pasta ngp, ó, cd, espaço, instante ngp, tá aqui, beleza, e vou rodar essa linha de comando em python, que aí tem uma imagem de teste, ó, tá vendo, Instante MGP data Aí fica a imagem, nerf Dentro da raiz aqui, certo? E essa pasta é a pasta principal então todo o arquivo que você for fazer Vai ter que estar aí dentro, tá? Beleza, vamos lá Ó, Vou copiar esse dado aqui que eu vou pegar Essa pasta nerf que é o primeiro projeto de teste, tá? Vou colocar ele aqui Só que eu tenho que trocar o name aqui Por nerf que é o nome da pasta tá? Pode prestar atenção em que a barra É invertida, proposital, tá? Eu erro, ah, eu esqueci de ativar o ngp. Ah, que aqui está errado. Está tá traduzindo. Esse é o comando certo: a conda activate ngp. Esse comando está errado. Tá? Então vamos lá: conda activate, Ó, Agora estou entrando aqui com o comando certo. Pronto, Ó, ativei. Eu vou dar yes aqui para continuar. Um o que, que é esse processo que ele está executando agora só para vocês entenderem então ele está pegando todas as imagens que estão dentro da pasta e está compilando elas quando ele compila elas ele cria um mapeamento lógico para entender como elas são segmentadas, qual que pertence a qual, como as coisas funcionam, tá? Isso é esse comando que tem tá embaixo aí, ó. tá vendo aqui, Espera que eu vou puxar um pouquinho para o lado, ó. tá vendo o Python aí embaixo? Ó? Então esse comando é o que faz isso, tá? Você pode extrair isso com imagens, você também pode extrair isso com vídeos, tá? Se você fala, poxa, eu tenho uma cadeia de vídeos, você também pode fazer isso com vídeos, não tem problema nenhum tá bom? Enquanto que ele está nesse processo, ele consome bastante processador. Ele consome consome GPU, ele consome memória da GPU, ó. Eu vou arrastar pro lado aqui só para vocês entenderem, ó. O comando principal que eu executei, só falando aqui novamente para não ficar dúvida, foi esse daqui, ó, certo? Beleza? Esse daí, ó, diretório onde estão Ah é, aí eu coloquei que era o diretório de teste, desculpa tá? Porque eu peguei essa imagem data barra Nerf que é um diretório de teste e usei ele para teste, tá? Espera um minutinho Tá compilando Essa imagem se não me engano é de uma raposa tá? Ó, gpu aqui ó, tá vendo tô usando um pouquinho de gpu ó, o 3d ali que eu tô usando a utilização 33% tá vendo então tem uso de gpu é, tem uso dos outros processos aí ó cpu você pode ver que tá usando memória tá usando Tá bom? Então nesse processo da compilação ele vai utilizando várias camadas de hardware diferente né, do seu equipamento para poder fazer a compilação. O que ele mais usa é GPU, tá? Mas também tem uso de processador lá em cima, tá vendo? O meu CPU lá, ó, 40%, 70%. Tá bom? Por isso que é importante às vezes você ter uma máquina com uma boa configuração. Para esse cenário, multi GPU ou multi core ajuda, tá? quanto mais cores você tem, mais rápido ele termina a tarefa. Tá? Eu fiz já esse cenário com máquina com 4 core, eu fiz com 4 core com alto, alta velocidade, por exemplo era um i5-7900X com 3.30, 3.60 GHz, testei, testei com i9-7900X, eu testei com E5-2599 e testei com o meu processador atual, que é um E5-2680V3, V4, uma coisa dessa, tá? Outra coisa que é importante Acabando esse processo da compilação da imagem Eu vou mostrar para vocês Como organizar os arquivos Porque isso daqui é uma imagem de teste Mas se você for fazer isso com vídeo, por exemplo Você vai extrair aí em frames tá? O padrão quando você vai fazer vídeo É colocar 7.5 FPS tá? Ah, mas meu vídeo tem 30 FPS Posso fazer com mais FPS? Pode Só que dependendo da quantidade de FPS Vai demorar a vida toda ó. Acabou tá? Agora vamos lá Eu vou vir aqui, ó, na pasta, ó, tá vendo Nerf, Files, Images, ó, todas as fotos que ele extraiu aí, ó, e que ele comparou, beleza? Agora o que acontece? Aqui, presta atenção no que eu vou fazer, tem que fazer um esqueminha com essa pasta para ele poder compilar ela, tá? Então, vamos lá, deixa eu preparar aqui, só pegar a é aqui mesmo, ó, nova, pasta, aí eu vou criar uma pasta data, tá vendo? Vou pegar essa Nerf e jogar pra dentro de data, certo? E agora eu vou criar outra pasta chamada Nerf. E vou jogar essa data pra dentro de Nerf. Beleza. Você vai falar, pô, que besteira, basicamente você criou a mesma estrutura, sim, sim. Mas eu preciso disso por conta do, da saída de JSON Senão ele não vai funcionar, tá? Então, ó, dentro de data eu tenho NERF Dentro de NERF eu tenho files Dentro de files eu tenho as imagens, beleza? Agora eu tenho que voltar para a pasta Instant NGP aqui, ó Aí eu vou ter um arquivo, ó. Transform, tá vendo aqui, ó? Eu vou recortar esse arquivo E vou jogar ele para dentro de data Na minha pastinha NERF E vou colar ele aqui, ó beleza pronto tá tudo no lugar tá feito isso agora eu posso compilar a imagem tá então peraí deixa eu só pegar a linha de comando agora que é a linha de comando que dá a saída pro vídeo tá aqui ó no prompt do anaconda ngp tá estou aqui dentro agora vou ativar o NGP de novo com o Activate NGP ó tá aqui e vou rodar o teste esse teste bad, se não me engano que é para testar eu só tenho que trocar o o nome da pasta para Nerf e não funcionou Espera aí Deixa eu ver se eu tô pegando a linha de comando errado Eu tava pegando a linha de comando errada era de baixo Tá aqui, ó. pronto ó. Ó, Agora, olha ó ele aí ó. Tá criando uma imagem 3D com base no cenário de teste, nas fotos tá Essa foi a imagem que ele criou pra mim Beleza? Ó, tá aqui ó. Podem ver que eu já consigo mexer na foto, tudo E aqui ó já vejo meu uso de GPU Meu uso de memória da GPU ó. Tá vendo? à medida que ele vai ficando parado aqui, ele vai tentando indexar, você tem alguns controles aqui do lado esquerdo, depois num outro vídeo eu entro com mais detalhes para vocês entenderem melhor do que se trata cada um, mas ó, eu posso já, vamos dizer assim, é, passear por dentro dessa imagem, porque isso não virou mais uma imagem simples, ela já virou um cenário 3D, então eu consigo passear por ela e fazer diferentes coisas que com a foto sozinha não conseguiria ó. fechei tá aqui ó beleza agora ó, caso vocês forem utilizar vídeo ó, vou mostrar essa linha que vocês vão usar vou deixar aí embaixo nos comentários tá bom se vocês gostaram depois dá um like valeu obrigado hein